E galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui e olha só com ele, o adulto Ney. Tá aqui o Neymar, né? Você pode ver que esse aqui é o estilo atual dele, né? Agora, os seus cabelos coloridos, seus cabelos estranhos, de barbinha. O Neymar tá legal assim, tá bacana. E o negócio é o seguinte, galera. Hoje vocês vão conhecer... A mansão do Neymar no GTA V. Esse, esse garoto, esse menino, esse adulto que joga muito, que é a esperança do Brasil de ganhar uma Copa do Mundo em 2022. Não sabemos se vai ter, né? É... O coronavírus está embaçado. Mas é que tem muito tempo, né? Até lá. Está aqui e esse garoto tem tanta grana tanto dinheiro Como assim de nata o mansão do Neymar em GTA ele tem tanto dinheiro que se ele quiser cara ele tem uma mansão sim em Los Santos tá ligado então a gente tá aqui no aeroporto de Los Santos o Neymar tá vindo aqui do, do, do dos treinamentos ó tá com o taxofoninho da, da Beats e a roupa do de treino aqui do de, de viagem né do PSG e hoje a gente vai lá conhecer a mansão do Neymar, ó, oh, tem um, uma, um brinquedinho ali esperando ele, né, que foi tru, trazido aqui, que o Neymar, ele não, não, não, hoje ele não quer pegar jato, muito menos helicóptero, ele solicitou que trouxesse um veículo pra ele, e nem é nada mais, nada menos que, olha esse aqui, moleque, sabe, tá né, o tênis que ele tá, deixa eu ver, Vou ver qual tênis que ele tá, é um, tem que ser Nike, né, mano, tá com a mochilinha da Nike, ele é patrocinado pela Nike, temos aqui um Lamborghini... Eu não sei se, se pronuncia... É um Lamborghini customizado do Neymar, moleque. Olha que coisa linda. Carro lindo, mano. Vamos ver se corre. Vamos ver se corre. Ó, oh, barulho. Vamos ver. Se liga no Lamborghini do Neymar, mal Ó, oh, galera. Seguinte, se vocês curtirem aí os vídeos assim... A gente pode trazer do Messi, do CR7. Olha esse carro, é muito rápido, irmão. Bom, a gente vai ter que ir lá pra... A casa fica no local... Vocês estão ligados que Los Santos é... Los Angeles, né? E Hollywood, o local onde tem as estrelas de Hollywood. Então o Neymar comprou uma mansão aqui, né? Ele tem uma, uma, uma gigante... É... Em Santos. Tem em Barcelona... Na... França Todo lugar em Paris, né? E aqui ele comprou uma no joguinho, certo? Então, uh, calma aí, Neymar Mano, vai tomar multa É quase bater o carro, velho. Quase bater o carro Ó, seguinte, vamos chegar lá perto Próximo lado da mansão Eu tenho que marcar aqui E... Que vocês querem ver a mansão e os carros do Neymar Não tem tanto carro lá Eu acho Mas... O CR7 que tem carro pra caramba, né, mano? Tá louco, ó. O Neymar tem que aprender a dirigir, rapaz! Nossa, velho, olha o que ele fez, ele tá curtindo o som ali? Ali dentro? tá que os parças estão lá? Então bora lá, galera, vamos lá próximo lá da mansão. Ó, tamo chegando aqui, ó. Se liga na casinha do garoto, mano. Olha lá, velho, onde fica. Ó, tem uma floresta lá, ó. Tem uma bandeira aqui da França, né, mano? Porque o Neymar tá jogando na... na não vai subir o carro baixo aqui. Não entendi muito bem não, cara, essa entrada aqui. Vou mandar, vou mandar destruir e fazer de novo. O carro é tão baixo esse carro aqui que tá tá tá batendo na na calçada aqui, ó. Agora sobe aí. Ô irmão, você tá vindo da onde? Você é passa. foi esse aí não, hein. Bora lá, galera. Mano, essa esse carro aqui não dá, velho Olha isso O carro é muito baixo, velho Ninguém me avisou disso Caraca, não vai subir Não vou andar mais com esse carro Aí Mano, o carro é muito baixo, cara Rapaz, essa subida aqui é perigosa, hein Tem que botar uma grade aqui Olha a floresta que tem, mano Olha isso, velho Tem uma rocha ali, ó que coisa absurda. Galera, comenta aqui quanto que custaria uma mansão dessa na vida real. Esse carro não sei não se ele vai subir. Comenta aí. E será que a mansão do CR7, do Messi, é mais bonita que a do Neymar? Vamos ver no próximo vídeo. A ah, casa bonita, hein, cara. Essa subida aqui tá meio complicada. Tem que tomar cuidado que o carro é... Parece que é de drift, mano. Fica saindo na traseira. Caraca, que casa linda, mano. Olha isso, galera. Aí, ó, ó. O carro não vai, velho. Fica enroscando. Ah. Deixa ele aí, velho. Deixa esse carro aí. Fechar aqui a porta. Vamos lá, vai lá, menino Ney. Será que tem campo de futebol aqui? Ó, oh, sistema de segurança. Casa gigantesca, mano. Os coqueiros aqui, ó. As palmeiras, na verdade. Tá ligado que o Neymar é palmeirense, né? Não tem negócio de Santos, não, velho. Vamos subir aqui na casa, galera. O carro tá lá, ó. Olha essa vista, mano. Se liga nessa, nessa casa, velho. Se liga nessa casa. Ó, tô escutando o um batuquinho, hein? Os parça tão aí, ó, fazendo samba. Os parça tão aí. Vou ter que pegar... Caraca, mano. O capô tá levantado, velho. Dá um ligo nas Ferraris do Neymar, irmão. Duas iguais. Uma preta e uma amarela, mano. Ferrari amarela eu acho muito louco, mano. Apesar que o vermelho... Tá meio surdo, meio. Aí, arrumando. Não sei o que tá amassado esse carro, velho. Temos aqui as Ferraris. Não deu pra colocar muito carro aqui, porque senão dá aquela bugada. É conversível esse, esse carro aqui, mano? Deixa eu ver se é. Ver se eu consigo deixar ele conversível. Vamos ver. Caraca, irmão, é conversível. Olha que coisa sensacional, mano. Ferrari é muito louca, né, cara? Na moral, deixa eu dar uma... Parece que teve uma amassada aqui no carro, mano. O certo era jogar fora e comprar uma nova outra, né? Mas deixa Vamos reformar aqui. Caraca, olha esse carro, mano. Que carro é esse, velho? Também tá amassado. É porque bugou e caiu. Caraca, olha esse carro. É o McLaren, velho. Vamos entrar aqui, mano. Depois eu vou mostrar a casa. Tem que ver os carros primeiro, né? Ó, a garagem tá, tá, tá abrindo ali, ó. Caraca! Será que o spoiler levanta? Vou guardar até dentro da casa, cara. É daqueles carros que, tipo, o spoiler levanta? Será que fica conversível também? Deixa eu ver. Não, esse não. Esse eu vou guardar ali, mano. Indo demais, véi. Olha essa casa meu mas... Caraca, olha como é que abre a porta Eu não conhecia esse carro não Então vamos lá galera, vamos mostrar aqui a mansão do Neymar Tem nada mais nada menos que uma Televisão a céu aberto se chover Né, já sabe Olha essa piscina Mano, com uma catarata Ih caramba, olha as minas ali, quem é? A irmã dele? A Marquezine? Quem é? Um novo Peguete? Olha essa vista Tá vendo a, a, a Piscina com cachoeira? Mano, a casa é muito linda, mano. A casa é muito linda. até tem mina. Olha lá, olha os parceiros ali fazendo samba, né? Não pode faltar, né, velho? Bruninho, Zulu, Lucas Lima, né? Que joga no Palmeiras. E é amigo dele. Inclusive, tá na quarentena com ele lá. Temos aqui a churrasqueira. Aqui é pra fazer os exercícios, né, na quarentena. O dogzinho do Neymar, cadê? Olha essa área aqui, mano. O jardim. Aqui acho que dá pra bater uma bolinha, né? Oh, o Neymar tem um... Na casa dele ele tem tipo uma quadra de basquete que tem a foto do Jordan com ele com o Jordan quando ele era novo, mano. Muito louco, velho. O Jordan... Os, um dos meus ídolos aí, cara. E de muita gente aqui, ó. Jogar basquete. O Neymar curte um basquete, né? Já, já apareceu com vários jogadores de basquete. E... Voltamos pro meu lugar. Ó, agora vamos, vamos mostrar ali a parte de dentro. Da casa... Olha essa casa, mano. Mansão, né? Tem aqui as coleções de violão, guitarra, do Neymar. Ah, os parça fazendo samba. Aqui a sinuquinha, né? Tá fumando, cara? Não quero essas coisas aqui não, hein? Tá fumando aí, velho. Tá fumando o quê? Cigarro? Uma lareira aqui no meio da casa, mano. que é isso aqui? Ah, é a cozinha. É a cozinha da casa do Neymar. Ó, temos aqui mais. Cara, que casa louca. Essa casa é louca, né, mano? Então comenta aí, galera. Quanto que custaria uma casa dessa na vida real? Olha essa vista, mano. Olha a vista pro mar de Los Santos. E, que louca, né, velho? E é. Qual que você quer ver? Qual... Eita, olha a porta, velho! A casa é nova, galera. O Neymar não conhece muito bem, não. Só viu por foto. E agora ele tá aqui, ó, mala de dinheiro, né, que ele recusou aí o contrato de 500 milhões, eu não sei muito bem aí, parece que ele ele recusou a renovação. Tô dizendo, ninguém sabe se é verdade, Esses jornalista sabe demais, né, mano? Esses jornalistas sabem demais. Tem quem é o mapa de Los Santos aqui. Parece que o cara recusou aí um contrato aí de renovação com o PSG. É, milionário. O Neymar quer voltar pro Barcelona, né, velho? Já pensou isso. Ó, tem aqui as roupas do Ney. Ó, os bonecos. O Ney gosta, né? Olha, os tênis ali, ó. Os Nike. Algumas botas. Mano, ficou legal essa skin do Neymar. Gostei, velho. Ficou bacana. Então, essa aqui é a parte de cima. Esses vidros aqui, provavelmente... Olha, tem um... Caraca, tem um campo de futebol na, no teto da casa, velho. Que coisa... <risos> O cara tem, ó, a cama aqui do Ney onde, onde mais que a gente pode? Ah, tem aquela parte de baixo pra gente finalizar Que é aquela parte Onde a gente começou Ih, caramba, não pula não, hein, Maia Oxe, vai machucar aí e depois Foi complica Como é que faz pra descer? Ó a catarata aqui, velho louca Cataratazinha aqui, ó Dentro da casa Casa, casa show, mano como é que faz pra... Deve ter um elevador aí. Vamos, vamos a, a, aqui na parte de baixo. Espera que o meu carro tiraram. Tiraram o carro de lá já. Ó. Tiraram o Lamborghini de lá. Ih, caramba, tá ali embaixo. Ó, oh, essa aqui é a parte de baixo. E também é outra garagem, ó. Cabe muito carro aqui. Lógico que o... Eu... Caraca, eu nem mais gosto de... de... Tem um stand de tiro aqui, velho. Nossa, mano. Nem mais gosto de, todo, todo, de dar uns tiros. E temos aqui o cofre, onde guarda toda a sua grana. Dá pra, dá pra entrar nesse cofre? A princípio, não. Bom, galera, essa é a mansão do Neymar no GTA V. Muito, muito louca. Mansão x da hora pra caramba. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. A câmera de longe. É uma casa bem legal. E é isso, espero que vocês tenham gostado, ó. A parte de cima aqui, ó. Um gramado em cima, ó. Espero que vocês tenham gostado, né. Se gostou, clica no gostei. Olha os Flamingo ali. É, compartilha, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Instagram tá aí embaixo. Vou oh, nem marcar. É a Marquezine, nem marcar. Aí, ó, volta. A Marquezine aí, velho. E é isso aí, até a próxima e fui!